Você sabia que as crianças também podem desfrutar da tecnologia dos alinhadores dentários Invisalign? Estou falando do Invisalign First, para pais que desejam proporcionar aos seus filhos em crescimento os benefícios ortodônticos de realizar um tratamento que conta com a tecnologia mais moderna no ramo da odontologia. Esse tratamento é ideal para pacientes que estão entre 6 a 10 anos de idade, com dentes descidos, também conhecidos como dentes de leite, e ao mesmo tempo que já tem alguns dentes permanentes e rompidos, já crescidos na boca. Eu faço um planejamento personalizado para as necessidades exclusivas do seu filho. Através do escaneamento, os pais recebem um modelo virtual dos dentes dos seus filhos, mostrando a evolução, ou seja, você poderá acompanhar todos os detalhes e todas as etapas do tratamento do seu filho. Pode ser removido para comer... Beber, escovar os dentes e é super confortável. Se tiver alguma dúvida, entre em contato que eu te respondo, ok?